Gente, hoje a gente vai fazer a correção dos banners que eu pedi... Lá vai eu com o meu toque dessa minha câmera. Que eu pedi para vocês fazerem, que era o seguinte. Eu disponibilizei as três tarefas. Então, a primeira tarefa é, era criar um banner que seria a capa de um IGTV. Quando eu faço uma live, eu faço a live né, ali no Instagram. Quando a live acaba, você tem a opção de salvar a live na sua galeria ou nos seus arquivos ou então você subir subir a live disponibilizar no IGTV e aí você pode subir um arquivo de capa uma vez que você escolhe essa capa depois você não consegue editar essa capa tá e aí tem algumas nuances interessantes tá alguns pontos que vocês têm que é, de configuração de formato na verdade Deixa eu botar o chat aqui para não me perder tá é, Veja está tentando pelo boleto sim gente a B, ela está Espera aí, alguns recadinhos. A Bita tá é, vai ajudar vocês nessa questão do parcelamento no boleto. A gente já está vendo isso hoje. Eu já adicionei todos os alunos que é, fizeram pelo Pixi ontem, já liberei as aulas também, então está tudo sendo liberado assim aos poucos. Na segunda-feira, às duas horas da tarde, a gente faz um zoom só dos alunos para a gente dar o início aí a esse novo ciclo, tá? E o curso, eu estava pensando, começa na segunda-feira mesmo e a gente vai fazer a celebração de cerimônia final no dia 30 de junho, à tarde, que é uma quarta-feira, tá bom? Tá bom? que aí vocês têm um tempinho a mais para fazer a tarefa final. É... Mas a gente, de qualquer forma, termina em junho. Então, põe na tua cabeça que junho é o mês. É o mês, tá? Gente, olha só, vamos lá. O que que rola? Quando você pega uma capa para o IGTV... Vou abrir meu feed aqui e vou compartilhar com vocês, tá? A capa, você tem que fazer a capa... Calma aí, um instante. Você tem que fazer a capa num formato de 9 por 16. Então, você consegue configurar a capa até através do, dos stories, assim, sabe? Você fazer ela através dos stories. Só que ela, quando ela vem. Se eu compartilhar, fica mais interessante, não? Quando ela vem para cá, ela vem quadrada, tá vendo? Ela fica no feed quadrada, assim, quando ela fica no todo. Quando você passa pelo feed, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, quando você, não, não vou conseguir fazer aqui pelo, não vou fazer aqui pelo, conseguir fazer pelo computador. Quando você tá rolando o feed, aí ela tem um formato maior, que é o formato de 4x5, né, que é aquele um pouquinho maior na, na vertical, é, Bia, baixa aí, senão não vai me dar eco aqui. Você, você tem a capa um pouquinho maior, mas o que, que eu faço? Eu faço a capa no formato 9 por 16 porém, eu concentro todas as informações num quadrado. Então, isso é a primeira coisa, tá? Primeira coisa é o tamanho, formato 9 por 16 e aí você vai fazer a capa toda no formato quadrado. O que, que fica para cima e o que, que fica para baixo, Mila? Cara, nada, tá? Vou mostrar depois para vocês como eu fiz essa capa aqui no Canva e eu fiz pelo celular rapidinho, tá? Outra coisa, é, é sempre bom trazer para a capa a foto do especialista, tá? Porque você nunca sabe... É, como aquele, aquele vídeo vai ser acessado Então assim, você não sabe se alguém vai encaminhar esse vídeo para outra pessoa Você não sabe se ele vai parar no, no IGTV, no, na pasta explorar Então sempre que possível é bom você escolher fotos do especialista E quem é especialista, principalmente no mercado digital Está o tempo inteiro trazendo fazendo foto Tem que fazer foto, por quê? Porque acaba a foto, né? Então ontem eu estava com essa boina aqui doida é, não doida não, tá? Me respeita, eu comprei essa boiba na Europa hum. Eu tenho várias alunas europeias nessa turma Inclusive nas outras também tem, mas nessa turma tem pelo menos duas de Portugal tá? Vocês me respeito que eu estou chegando no mercado europeu eu que... Vocês querem... Hum. É quando eu começar a viajar, desbravar esse bundão de, meu Deus, gente Vocês só vão me ver tomando café com alunas do Rota lá na, na, nas Europas Que eu amo Tem uma em Barcelona Seria nada mal, né? Ir para Barcelona. Tem uma em, na Alemanha. tenho o que mais, gente? Tem aluno em Portugal agora. Tem os alunos de Portugal. Por aí que eu tenha me lembrado é isso, tá? Então, é a foto do especialista... Aí, o que, que acontece? Sabe para você recortar esse fundo da foto? Tem alguns sites que fazem isso até de forma gratuita, mas quando você tem o Canva Pro, que é o Canva Pago, você tem essa função dentro dele. Aí você pode fazer esse recorte tanto pelo celular quanto pelo, é, pelo... Tanto pelo celular... Ah, deixa eu dar um... um, um. É. Você pode fazer tanto pelo celular quanto pelo, pelo computador, Tá? esse efeito de recortar o fundo e fica muito bom assim eu acho que o recorte do Canva ele só não é melhor do que o recorte pelo Photoshop mas não é todo mundo que tem Photoshop né só realmente assim quem tem quem trabalha com isso assim de forma mais profissional aí instala no computador porque muitas a gente consegue muitos recursos no Canva né fazer muita coisa pelo Canva eu acho que a vantagem do Canva em relação ao Photoshop é que o câmbio você consegue compartilhar as pastas com o seu, os seus especialistas. Então, por exemplo, muitas vezes eu peço para a Milena criar uns templates de capa para mim, e aí, quando eu vou fazer a live, eu edito na hora as informações, que é o título, entendeu? Então, eu mesmo consigo editar, baixar, tudo que eu faço de edição ela vê, porque é compartilhado na internet, Tá? Então, essa é uma vantagem muito boa do Canva, diferente do Photoshop, que não tem isso. Mas tem coisas que o Photoshop faz que o Canva não faz, tá? Então, bom, primeira coisa é trazer a foto do especialista. Eu já vou entrar nas tarefas de vocês, tá? Mas eu, eu preciso repassar esses detalhes. Outra coisa é o seguinte, é hierarquia de informações, tá? Então, olha só, eu vou pegar aqui, por exemplo, a capa que eu fiz para essa live, Tá? essa aqui. Então olha só. é só. essa não era a melhor capa, tá? Essa, por exemplo, essa, isso aqui é uma chamada, tá quadrada, tá? É uma chamada para para live no YouTube, porém ela tem um formato de 9 por 16. Quando eu faço essa capa, eu consigo usar ela tanto como chamada para aquela para aquela live, então tipo, por exemplo, aqui, é a, é o próprio, é, aqui é a própria live, salva no IGTV. Só que antes da live acontecer, eu posto um dia antes, normalmente, essa capa que ela já está pronta, porque o título já está previamente definido, eu posto ela no formato quadrado, chamando para a live. Quando a live acontece, eu pego esse mesmo arquivo de imagem, uso como capa e arquivo a chamada para a live. Porque o que, que eu faço no meu perfil? Tudo que já aconteceu eu vou arquivando para deixar isso aqui, não deixar isso poluído. É, essa, por exemplo, esse vídeo aqui eu não lembro se já saiu do ar. Essas capas aqui, né? Ah, isso já aconteceu, Mila, Aulão aberto no YouTube? Sim, isso já aconteceu. Então, por que, que você não tira do ar? Fiquei falhando, né? Por que, que você não tira do ar? Porque, é, porque eu quero que a minha audiência saiba que eu faço aulões no YouTube, e, e esse, por exemplo, aqui, dicionário das redes sociais, da gestão de redes sociais, foi um aulão que eu fiz é, no YouTube já rolou. Então, para mim, é interessante tá? que, que fique aqui. É, isso aqui, por exemplo, foi quando o Paulo Gustavo faleceu, eu poderia trocar. É, isso aqui eu já vou arquivar, porque já acabou, já passou o workshop gestão de redes sociais. Então, eu não preciso... É, Falar deixar isso aqui, aqui porque às vezes a, a pessoa entra aqui e ela vai lá procurar o link na bio para comprar, e o link da bio já saiu, que a gente já está em outro momento. Então eu só deixo realmente o que, que, o que é conteúdo, tá? Mas por que eu estou falando disso? Aqui, o que vocês têm que entender é que existe uma hierarquia nas informações, tá? Então, por exemplo, é... teve gente que errou nisso aqui. Gestão de redes sociais, mercado de afiliados, a diferença entre isso. Ele, a informação mais importante é o quê? É o título da live, tá? E essa informação, a ti, é, o título do vídeo, na verdade, essa informação, ela precisa estar nesse quadrado, assim como eu preciso estar nesse dentro desse quadrado aqui, entendeu? Então, assim, existe uma hierarquia de informação. E quando a gente fala também de banner para Instagram, você está vendo aqui que a pessoa vai ver isso, essa capa e tudo mais... Num, num, num espaço muito pequeno, no, na verdade no celular, é muito pequenininho, então não adianta você escrever com uma letrinha muito pequenininha, tá? Estou te falando isso, que essa capa aqui não é a melhor das capas. Olha só, essa capa aqui, como ela está mais atraente e ela está mais equilibrada, tem bastante informação aqui, tá? Mas o que importa, que é o título do negócio, a data e a hora, você consegue ver com uma importância maior, porque a fonte está maior. Tá? Então você tem, tem que pensar nisso, assim. Recebi um, um negócio para vou, vou criar uma capa para a pessoa. Essa capa é, é vai trazer a chamada para um vídeo. O que, que é mais importante é o título do vídeo. Nesse caso é o título do vídeo, tá? Deixa eu ver se aqui tem é, outra coisa outra coisa que eu posso usar para vocês. Eu acabei usando o mesmo padrão, tá vendo? A diferença entre assistente virtual, social, mídia e gestor de redes sociais. Embora tenha muita informação, essa capa não esteja nem das melhores, você consegue ler com clareza, tá? Aqui a gente está no computador, mas está num tamanho que, se eu botar aqui o meu celular, fica num tamanho muito parecido, entendeu? Deixa eu botar aqui no IGTV, na aba do IGTV, para vocês verem como é que fica. Ó, a capa, tá vendo? Olha essa capa aqui. Ela é branca para cima, branca para baixo. Essa aqui, como ela é toda branca, ela já fica toda branca. Mas, é, essa aqui é uma, uma capa muito boa, inclusive, tá? Cadê, gente? Aí. Não tá descendo sabe? essa... Coisa. Aqui, ó. Como saber se gestão de redes sociais é para mim? Só tem isso, assim. Você clica e você vê, e é uma live, tá? Aqui, ó. A gestão de redes sociais como trampolim para algo maior. E sempre eu, sempre eu, sempre eu. As que a Milena faz são mais bonitinhas, entendeu? Do que, do que, do que... ela faz com mais tempo. Eu sempre faço é, correndo, pelo celular mesmo. Tipo, isso aqui não era nem para estar assim. Podia estar uma, uma, uma capa melhor aqui, mas acabei escolhendo um frame do vídeo para fazer a, como capa, tá? É, deixa eu ver se eu acho outras capas de GTV que estão mais bacanas. mas ah, para o final do perfil é que tem outras capas mais bacanas. Aqui, ó, outra capa aqui. Você sofre com anúncios rejeitados? Aqui a gente usa até... Uma diferença na cor da fonte para destacar as palavras mais, mais importantes. Então, esse é o título e está todo do mesmo tamanho, mas anúncios rejeitados é, o que, é a palavra que eu, que eu quero que chame a atenção. Isso que a gente chama são hierarquias, tá? Outra coisa é a questão da legibilidade, você ter um banner que seja legível. Entendeu? Então, assim, é legível no sentido de tem que ter contraste entre o fundo, tem muita gente que erra nisso. Escolhe uma fonte que não é de fácil leitura, então eu sempre gosto de usar fontes diferentes, não, é, que não sejam as, assim, essas mais usadas, Arial, Times, né? que são as fontes assim, que a gente... É, mais V são as mais comuns. Eu, você vê que aqui, essa aqui é a Bebas basneu e é uma fonte que eu uso na minha identidade visual, ela é mais, né, é, ela é toda em caps lock, que é toda em maiúscula, mas ela é bem juntinha e, e grandinha e tal, e essa aqui é a Conforta. Normalmente eu faço uma combinação entre essas duas fontes, só que a Conforta, ela me dá a possibilidade de escrever. É, tanto maiúscula quanto minúscula, aí você pode. Que o você, que você brinca na hierarquia, gente, usando sempre duas fontes, é o seguinte: você pode mexer, tá? É, se, é maiúscula, se é tudo maiúscula ou se é tudo minúscula, ou se é maiúscula com minúscula, dá para usar negrito, tá? Dá para usar o tamanho, variar o tamanho da fonte, dá para variar a cor e dá para variar. É isso, às vezes você põe uma sombra, então você consegue mexer nas, na hierarquia, você consegue ter uma variação ali do padrão da fonte para não ficar tudo igual. Quando você pega um banner e você coloca... Calma que eu já vou entrar no banner de você, eu Tô vendo que o chat está bombando aí, mas calma, tá? É, quando você coloca aqui todas as, todas as informações, E tem muita informação nesse banner, mas tudo com o mesmo tamanho de fonte e o mesmo padrão, aí vem a confusão. E aí o que, que você faz? Você vai brincando com isso. Tem negrito, não tem negrito, tem tarja aqui por trás, não tem tarja. Qual é a cor da palavra? Muda a cor da palavra, coloca uma sombra, aumenta, diminui, coloca um negrito, tira um negrito, coloca toda maiúscula, coloca não coloca em toda maiúscula, vai, entendeu? Olha aqui, ó, tá vendo? É a mesma fonte aqui, ó, dessa desse banner aqui. É a mesma fonte, porém ela tá o título que é o mais importante, tá, toda maiúscula numa cor, e aqui, já a informação né, que, ela, que eu quero passar ali, ela está menorzinha, maiúsculas e minúsculas, de uma outra cor. Então, já tem uma diferenciação. Quando tu bate o olho no banner, você já vem aqui e é, lê o que é mais importante, que é o que está maior em maiúscula. E outra coisa também, quando eu faço as, fo as fotos, e aí é interessante você orientar o seu especialista a fazer, eu faço muita foto com pose meio assim que eu sei que eu vou usar, se pose de dúvida, pose... eu faço umas poses assim, meio de, de cara, por quê? Porque eu, eu gosto de usar minha, minha foto, foto, foto, foto, foto, foto minha, porque é o meu estilo, eu quero deixar a minha marca registrada, reforçar a minha autoridade. Então, é chato, vocês ficam vendo a minha cara o tempo inteiro, mas foda-se, entendeu? Eu quero que vocês saibam quem sou eu. Então, eu venho trazendo todas as, todas as fotos minhas na maioria dos posts. Esse aqui, por exemplo, não tem uma foto grande, mas não são todos, né? Essa aqui, eu vi que alguém pegou essa foto aqui, top. Por quê? Porque é uma foto que eu estou em cara de dúvida. E a live, ela é uma, o título da live é uma pergunta. Outra coisa, gente, que vocês têm que se atentar na criação de um banner é a questão do alinhamento, tá? Então, por exemplo, aqui, o que ela fez, né? Na verdade, o que a menina fez? Ela criou uma linha imaginária aqui, vocês estão vendo? Essa linha imaginária está aqui. E aí ela trabalhou o texto, aqui não tem... Alinhamento nenhum, só que aqui tem, e aí esse alinhamento desse título aqui é o mesmo desse, se ela tivesse colocado isso aqui, alinhado centralizado, sem estar alinhado por essa parte esquerda aqui, só centralizado aqui já, fica, já daria... Um sabe? Já não fica tão harmônico. Se ela tivesse alinhado por aqui, também já não fica tão harmônico. O que daria certo nesse caso seria alinhar pelo final da interrogação e se ela pegasse isso aqui e deixasse ajustado, sabe? Quando é ajustado é quando todas as linhas, elas estão no mesmo espaçamento. Mas aí talvez não ficasse legal, porque eu ia dar muito espaçamento entre uma palavra e outra. Então, são essas coisas que você tem que ir evoluindo e se atentando, só que você vai ficando boa nisso na medida que você vai praticando e não do seu olhar. Por isso que é tão importante mostrar, é, criar um banco de referências, tá? É, e outra coisa também, a fonte, ela tem que ser diferente, mas ela tem que ser legível. Vou mostrar para vocês um exemplo de uma fonte que é super diferente e tal, aqui que um aluno tentou inovar, mas que não ficou bom porque não dá para ler, né? E a leitura é sempre no celular, então é pequeno. Fez alguma coisa no computador? Manda pelo celular, abre... Ah, não, tá legal, dá para ler, tá claro, tá fim. Posso mandar para o cliente então? Porque se não for assim, você não pode mandar para o cliente. Entendeu? Porque você não tem que mandar um negócio... A gente tem que conferir as coisas. Isso acontece direto também, assim. Eu faço tudo muito na correria. Então, as coisas passam. Eu tenho déficit de atenção. Eu estou falando isso para vocês, mas é real. Às vezes, eu, a, eu, a, a Milena, que é a pessoa que faz a minha, a minha, as minhas artes, meus sites e tal, ela também tem o mesmo problema que eu. Ela faz o negócio, ela olha o negócio e ela manda. Aí eu... Posto, porque eu também sou dessas Eu estou fazendo tudo muito na pressa Eu não paro para avaliar Eu sou daquelas pessoas que escreve a legenda E erro de, erro de digitação Porque eu escrevo a legenda rápido E às vezes eu erro e eu nem vejo É alguém que vem me falar Por exemplo, ela fez um, um card aqui, um banner super legal Eu postei, achei massa e tal Aí veio alguém e falou assim Mila, corrige porque escreveu especialista com X Eu falei, vão achar que eu não sei escrever especialista Aqui, ó é especialista com X, passou por ela, passou por mim. Não gosto quando essas coisas acontecem, mas eu não sou uma pessoa detalhista. Chega um momento na vida, gente, que eu acho que, assim, você tem que... Eu, pelo menos, tá para não pirar, eu parei de brigar com as minhas deficiências. Então, assim, a minha cabeça, ela funciona na lua, eu tenho uma cabeça muito criativa, eu tenho uma... Eu tenho... Eu sou muito... Espontânea. Eu gosto de falar, gosto de me relacionar, eu adoro dar aula, eu tenho uma habilidade muito legal e eu desenvolvi essa habilidade né, de comunicação, então é meio que assim, eu já, levava, eu já levava jeito e a partir do momento que eu comecei a praticar eu me tornei muito boa, então eu dou aula, eu faço live, faço, poderia fazer palestra tranquilamente, é, eu falo em stories, eu falo em vídeo... Pelo fato de eu estar fazendo muita live, muitos stories, eu tô, estou tô pegando também, desenvolvendo melhor a minha habilidade de falar é, para câmera sem roteiro. né Então, eu estou conseguindo fazer, por exemplo, um vídeo de cinco minutos e falar e quase não errar. Então, isso para mim, cara, isso agiliza demais o meu trabalho. E eu gosto, e eu vou curtindo o meu processo, sabe? É, então, o que, que acontece? A minha, eu não sou detalhista, eu sofria demais com isso quando eu era arquiteta porque eu gostava de fazer as obras e entregar no prazo, mas, ao mesmo tempo, eu não, eu, eu não, eu não via alguns detalhes. Eu, na verdade, eu não achava aquilo tão importante. Então, às vezes, eu entregava entregar uma obra para um cliente e o cliente ele ficava batendo na tecla de um detalhe, de um acabamento. Eu falo, cara, mas está tudo maravilhoso. O que, é que essa pessoa está cismando ela mas é da pessoa, às vezes é da pessoa. E na época como eu não tinha também zero inteligência emocional, porque paciência eu não desenvolvia amor, eu saía, entendeu? Já programei, já fiz essa conversa, já dei para outra vida. Entendeu? Outra vida eu vou ver uma monja budista. Mas nessa, Luca me... ele gasta tudo, gasta. Então assim, Tem gente que é, a Camila falou, você é detalhista e perco tanto tempo com isso? Pois é, aí o que que acontece? Tem, vem a questão do perfeccionismo, né? Você como detalhista, você vai executar o negócio, não vai ter um erro, mas você vai levar três horas para fazer a coisa e aí quando você vai ver, você está sendo mal remunerada porque você é lenta, porque você é detalhista demais. Não é um erro não, tá? É só você tentar equilibrar aí. Tá? E tem gente que vai gostar, porque às vezes você vai pegar, por exemplo, você vai pegar um especialista que ele pede as coisas em cima da hora, e se você entrega para ele em cima da hora, mesmo que não esteja perfeito, ele vai achar o máximo. Agora vai ter outro cliente que ele vai te pedir tudo com antecedência, mas tu não pode errar uma vírgula porra do poço. Então, ele vai amar o seu detalhismo. Eu espero que vocês consigam identificar isso, assim, da personalidade da pessoa. né? Isso é o tipo de coisa que dá para pegar, isso é o tipo de coisa que dá para perguntar também. A Maria Eduarda está falando, acaba virando um ciclo: detalhismo, excesso, perfeccionismo, demora, procrastinação, exatamente. É, é. Tem, eu acho que o Wallace, que é o Rota 6, eu acho que o Wallace também sofre um pouco disso, assim. O que, que, que acontecia? Ele foi, fez as tarefas finais lá no Rota, e aí ele veio fazer banner, né? Bi, Bita tá Venal. Deixa eu ver se é Bita Bia, manda para mim no WhatsApp o antes e depois da, da Mariana. É, ele estava ele fazendo as, as, as tarefas, ele já tinha é, criado o um Instagram dele profissional, eu já tinha visto, já estava seguindo, e aí eu perguntei para ele no direct, vem cá, tu vai começar a postar quanto? Tem um monte de trabalho teu bonito lá, que você pode postar como portfólio, de tarefas que você fez na Rota. Aí ele falou assim, não, calma, que eu estou aqui é, fazendo, criando o meu... Umas coisas e vou começar a postar daqui a pouco. Eu falei, pronto, está procrastinando isso, né? Mas não era. Ele estava acumulando alguma, algumas postagens para que quando ele começasse, ele tivesse consistência. Entendeu? É isso que eu falo um pouco para os meus alunos também. assim Se você é um pouco mais detalhista e tudo mais... Faz, um, faz 12 postagens, não posta, e aí quando você tiver 12, aí você tem um lastro, aí você começa postando uma por dia, entendeu? Aí enquanto essas 12 vão sendo postadas né, no automático, lá que você programa tudo, aí você vai criando as próximas 12, né? As próximas, na verdade, 14, né? 7 de uma semana, sete da outra, depende aí de qual é a frequência que vocês vão postar. Entendeu? Ana Carolina falou, eu sou muito detalhista. Eu sou detalhista para assim, se eu tiver que observar uma coisa e fazer essa correção, eu, eu sou muito detalhista. Mas eu, as coisas passam por mim, eu não vejo, não adianta. Tem que usar um óculos especial. Camila falou: perdi três horas para fazer uma coisa que faria em menos tempo. Amor, eu, eu, eu, eu perco o tempo fazendo, não é porque eu estou fazendo negócio ali na, toda concentrada e na melhor forma possível, não. Eu me perco porque. Quando eu vou ver, eu já estou pesquisando, porra, pousada para viajar, sei lá quando. Enfim, procrastinadora, né? É aquela coisa. É... Mila, Isa já ensinou que tem como fazer no campo uma capa para o Insta que não fica esse tamanho quadrado. Eu não fiz porque você pediu em shot e capicante. Tá, olha só. O que, que rola, tá? Uma coisa é a capa para a IGTV. Talvez eu não tenha sido clara na explicação da tarefa. Outra coisa é a capa que iria no nugget. Quando você posta um vídeo para feed de até 59 segundos quadrado, você não consegue definir uma capa extra. Você não consegue buscar da sua galeria um JPG, uma imagem, né? Você tem que, ou você coloca essa imagem como um frame do seu vídeo, ou então você escolhe um frame do vídeo para ser a capa, entendeu? Então, é... é dessa forma que você faz. Mas no IGTV não, no IGTV você consegue criar uma capa separada, escolher uma imagem, aí você escolhe, ou você pega na galeria uma capa, ou então você pega do seu próprio, do próprio vídeo, entendeu? As aulas de correção ficaram disponíveis para assistir depois? Sim. E outra coisa, todas as aulas do workshop, as que já rolaram, as sete aulas e os PDFs já estão dentro do Rota, tá? Então Já estão disponíveis para você, eu já subi tudo. Bianca falou, Mila me zoa. O que que eu te zoa, cara? As figurinhas? Gente, ela, ela é muito doida com esse negócio da figurinha. Ontem ela estava me mostrando como é que ela faz. É uma engenharia, você... Nossa! Ainda bem que todo mundo aqui já garantiu os bônus, vocês não podem perder esse curso, porque tudo que ela vai ensinar em relação às figurinhas, dá para vocês é, irem aplicando para usar como vídeo e como reels também. Aí é poderoso, muito poderoso. Tá. É... Quem não é rota ainda, pelo amor de Deus, faz o favor. Pede ao Universo, ajoelha, pede a Deus, chama a Bianca no chat, dá um jeito... Entendeu? E vem, porque, cara, é, é uma delícia. Isso aqui é uma delícia. Vocês não viram nada. Isso aqui é, é só o que eu vou fazer. Ó, vou compartilhar a tela de novo, vou entrar nas tarefas. Ai, senhor. Caraca. Tá aqui. Pronto. Tá, aqui estão todas as tarefas. Olha, eu queria mostrar para vocês, na verdade, algumas aqui que eu... Eu... Tá. algumas eu destaquei aqui, tá? Como muito bacanas. Olha só, é, essa essa tarefa aqui tá muito bacana. O chat aqui, ver se eu consigo botar o chat aqui. O meu filho, vem chat, vem chat aqui. Pronto. Nem dormi a noite ansiosa. Ah! Ó, seguinte. Aqui, o que que rola? Tá lindo, né? Então, assim, vê se que ela pegou lá uma, uma, uma, uma capa minha e tal. Salvou. Eu adoro essas engenharias que vocês fazem, sabe? Essas coisas de Frankenstein, que pega um negócio aqui, uma foto e... Nanana. Adoro. Só que o que que rola aqui, né? Aqui, por exemplo, se eu botar um quadrado aqui na frente, se eu abrir isso aqui no... Se eu abrir isso aqui. No pente, Só para vocês darem uma olhada aqui na Se eu desenhar um quadrado aqui. Aqui não está muito favorável. No campo eu. Tre... Olha aqui. Vocês estão vendo aqui o, o quadrado? compartilhando, né? Tá vendo aqui, ó, olha aqui o título onde é que tá, sai do quadrado, então, na verdade, é, você poderia até botar esse, você sabe a diferença aqui em cima, tá? E isso aqui teria que estar tá aqui, dentro do quadrado, tá? Ou então aqui, de repente, esse, isso aqui, aqui, e eu estaria menor, enfim, teria que encaixar Aqui, porque que que acontece? Quando você coloca assim, né, escrito assim, gestão de redes sociais versus mercado de afiliados, isso já meio que dá a entender que é você já está comparando uma coisa a outra. Então, mesmo que você não tivesse escrito, você sabe a diferença. Você já estaria dando uma informação meio que enrustida de que você estaria que que nos trata de um vídeo comparando as duas coisas, tá? Então, o Você Sabe a Diferença, ele não pode ter o mesmo, mesmo tamanho, a mesma hierarquia tá? do título, que é isso aqui, Gestão de Redes Sociais e Mercado de, de Afiliados, entendeu? Vamos lá, que mais? Mas está muito legal aqui, no sentido que já usou as cores que eu uso, o azul, o rosa e tudo, então não fugiu muito do meu padrão. Aqui eu gostei, por quê, gente? Apesar da capa não estar tá no formato de 9x16, então, assim, ela quando você só... Isso é um detalhe, não é que está errado, é só um detalhe, tá? Que, na prática, se você pegasse o primeiro cliente, você já ia aprender, você já ia buscar essa informação aí em algum lugar, tá? Ou, de... se você estivesse dentro do Rota, você tem um manual lá em PDF com todos os formatos de todos, as... todos os posts, todas as publicações, formatos de publicações o tamanho ideal, tá? De vídeo e de, vídeo e de imagem. Aqui eu gostei, porque olha, ela pegou, botou de um lado, botou do outro, me botou no meio, jogou um efeitinho atrás, jogou aqui um... Gente, eu não sei quem fez essas tarefas, tá? Se vocês podem se acusar, não tem problema, não. E aí, aqui, ela já jogou uma textura atrás, eu super gostei daqui do coisa. Se tivesse no formato 9.16 x Ia tá muito bom, ia estar tá muito beleza. E usou as cores que normalmente eu já uso, bem parecido com o que eu uso no meu perfil, né? Vocês podem perceber que eu gosto muito de usar cores mais chamativas, porque na pessoa tem uma parede, tem um horror dessa parede vermelha, gente. Você não tem ideia, é porque cansa, entendeu? Toda vez que fa... arquiteto sabe disso, se eu sou arquiteta, eu deveria saber, né? Cor forte cansa. Só que assim. Se, não, se eu não fizesse vídeo todo dia olhando essa parede vermelha, eu não ia, não ia achar. E aí, pelo fato de eu fazer vídeo aparecer aqui, e esse papel de parede também, tem vezes que eu tô com um estampado que, gente, fica medonho com esse papel de parede aqui. Então, eu, eu poderia ter outros cenários. Entendeu? Eu fico, como não tem? E essa parede vermelha é fogo, porque não combina com nada. Entendeu? Esse, e aí, isso aqui divide... Enfim, como cenário, já mudaria muita coisa. Mas a gente vai aprendendo com a prática. Eu nunca tinha... Né, isso aqui, enfim. O que mais? Aqui, ó. E aí? Preparada para virar uma gestora de redes sociais e virar o jogo? Conheça a rota do conteúdo. academy. É um banner, é um banner. Tá certo? Tá certo. Só que não é um banner para live, então teve gente que não entendeu muito bem assim qual era a, a, a ideia da do exercício né era todo todos os três exercícios eles estavam voltados para o, o, o aquela lá aquele vídeo que do GTV aquela live que eu tinha feito que eu sugeri para vocês tá é, mas como como o que que acontece aqui também como banner tá legal, né? Assim, eu tô aqui, então não tô chamando, tô, mas não tô, sabe? Gostei disso, assim, é, trouxe a informação aqui, me dá um pouco de aflição, isso aqui, gente, ó, para isso eu sou detalhista, ó, tá vendo o milapado? Ele não está alinhado com isso aqui, isso não pode, alinhamento é um troço que você que não é, que não tem um olho clínico, você que não tem formação em design, arquitetura, você não consegue entender o que que Tá aí, que esquisito. Mas quem tem sabe. Então, eu bato o olho nisso aqui, eu falo: isso aqui, isso aqui não está centralizado. Pronto, tem que centralizar. Isso aqui tem que estar. Tá, esse quadrado tem que estar tá centralizado. Outra coisa, esse quadrado aqui, essa distância daqui de ser muito menor do que aqui, também já, já me deixa. Isso aqui. Essa distância aqui de cima é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Ficaria melhor se essa distância aqui fosse a mesma distância daqui. Se você desenhar, se você botar para mim um quadro, eu com três metros de distância, eu vou falar esse quadro está torto. Cara, eu cansei de... É, isso, para isso eu sou detalhista, olho, sabe? É, eu cansei de bater boca em obra com, com o peão. E eu falava assim, isso aqui não está no nível... Aí ele falava, não, tá. Eu falei, pega o nível lá então. Aí botava, não tava. Eu falei, meu, meu olho não erra. tava falando assim, sabe? Era muito difícil meu olho errar. E aí tem uma outra coisa aqui. Você tá vendo que ela, esse rosa aqui, ele não, não sei, pra mim tá destoando desse, desse degradê do roxo aqui também. Detalhe bobo, mas é no detalhe que a gente vai masterizando, vai ficando boa, tá? Tá? Esse, eu adorei esse banner aqui. Eu achei que, às vezes, quando você não sabe recortar o fundo, é, colocar dentro de algum formato, assim sabe? O que, que o próprio Canva disponibiliza é, uma, é um bom recurso. Então, cara, eu adoro. Assim, se vocês vão nas minhas fotos, sei lá de onde vocês acham, recortam... Eu amo isso, assim, quando eu passo é, esses exercícios para vocês, até esses, dos alunos do workshop... E, cara, que bacana que vocês se empenharam, sabe? Então, aqui, é, eu, eu gostei desse, desse banner, tem um degradê que eu uso, usou aqui a florzinha, mas ficou bem discreta, achei, gostei muito. A única coisa é que eu colocaria o meu nome menor e pegaria esse aqui, Mercados Afiliados versus Gestores de Redes Sociais, colocaria mais aqui no meio de... Subiria a minha foto um pouquinho, sabe? Diminuiria o meu nome para brincar com a hierarquia e trazer isso aqui, que é o mais importante, para o quadrado. Porque isso aqui está bonito, está um detalhe bacana, mas não precisa aparecer tudo. Eu poderia até aparecer um pouco disso aqui no quadrado só, de repente, sabe? Se desce. Mas não é obrigatório. Então, isso aqui ficaria bonito se eu postasse essa chamada nessa imagem nos stories, chamando para essa live, né? Aí ia fazer todo sentido aqui esse... Essa traminha aqui, que eu não sei como é que é o nome disso, tá? Mas gostei bastante também. Esse aqui foi o banner campeão, tá, gente? Então, se vocês estiverem aí, alguém se acuse. Eu não botei no Canva para ver se, ele, se todas as informações estão no quadrado também, tá? Eu estou considerando que está. Sim, estou passando uma vista grossa. Que eu, aqui de cara, olhando com um pouco mais de tempo, eu já consigo... Imaginar que isso aqui não está do mesmo tamanho disso aqui, eu acho. Então, por isso que talvez isso aqui. Acho que aqui está no formato 4x5, que é aquele formato que aparece como capa do, dos conjuntos do IGTV. Legal. Só que toda essa informação ela precisa estar dentro do quadrado. Tá? Então, se você usa isso aqui, assim, só que toda essa informação está dentro do quadrado, está legal. O que, que eu gostei aqui? Você combinou o azul, aí pegou o tom da minha blusa, pegou uma foto que eu tô. Não, gente, isso aqui não ganhou, não. Errei. Ganhou, não. Ganhou, não, porque não está com o tema da live. É, eu, gostei do, do, eu gostei do padrão. E aí, quando vem essa coisa do padrão, do banner e tudo mais, eu não consigo ser completamente isenta, porque tem o meu gosto, pessoal. Então assim, eu gosto dessas coisas, dessas, dessas coisas de banner que tem um neon, que tem um brilho. Se você traz para mim um banner muito sem cor, muito pastel, eu, mas é gosto pessoal, Mila, não vou gostar tanto. Eu não, eu não, eu não vou, não vou gostar tanto, porque não é a minha pegada, eu acho que não é, não me representa. Entendeu? Mas, assim, eu gostei da combinação do azul com o roxo, que é o mesmo da minha blusa, que escolheu a forte, fonte certa, mais gestor de redes sociais. Você sabe realmente sua função como gestor de redes sociais? Nesse caso, não está certo, porque não está pegando como o título da, da live. Então, nesse sentido... Está vendo como é que é difícil premiar? Não teve, né? não teve, não, acho que... Seria essa, se essa informação tivesse no quadrado. Ô, Mila, hum. so, é meu esse. Que você está falando? Esse, esse, esse, esse. Só que eu fiz para a capa do GTV's. Quem está falando, Thaís? É a Mari Bons. Na ah, Mari. Então, Mari, só que o que, que eu expliquei aqui no início, eu não sei se você estava aqui. Ah, e, então acho que eu não peguei. É, então vou falar rapidinho para você. Quando você escolhe, ó. Ah, não, eu vi do quadrado? É. Eu vi, mas é que esse eu fiz é, é, para a capa do GTV, não foi o banner. Não, mas o banner era a capa do GTV. Ah, então é que eu capa fiz do um GTV. banner e um capa do GTV, eu fiz diferente, entendeu? Por isso que eu achei que era... Porque até... deixa eu ver aqui, eu acho que eu fiz no quadrado o banner. Então, se for um banner para uma chamada, para uma live que vai acontecer... Pode ser, quadro, pode ser o quadrado. Se for uma capa para o IGTV, você tem que fazer, está certo, no formato de 9 por 16 Porém, todas as informações elas precisam estar no quadrado central. Foi o que eu Ah, tá. Acredita. Entendi, entendi. Não, eu vi, eu vi o que você fez. Entendeu? Deu para entender, entendi. galera? Deu. E eu até... Bom, é, é, eu, eu fiz duas opções de GTV porque eu tinha ficado na dúvida. Um que eu tinha colocado esse título, que está em vermelho, em cima, bem no topo, que eu achei estranho também um pouco embaixo, e aí acabei fazendo dois, mas beleza. Então era só para... Porque eu fiquei meio na dúvida, porque um outro que você me mostrou aí também era meu, só que era a última capa do... A última... último banner do carrossel. Ah, tá, entendi. É porque são muitas mensagens, então pode ser que na hora que a Bia... <risos> É, achou o negócio, me aqui para a gente fazer, pode ser que tenha ficado um pouco confuso. É esse tipo de coisa aqui, por isso que a gente usa o grupo do Facebook, porque não tem confusão, porque lá fica, você faz a sua postagem, você mesmo vai postar todos os, todas as imagens do seu carrossel, por exemplo, no, no seu post, aí eu consigo saber que aquilo ali é um carrossel, não tem confusão. Uhum. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo como isso aqui... Eu vou, agora eu vou passando rapidinho todos, tá? Todos que eu recebi aqui, pelo menos todos que estão aqui. Ó, aqui, por exemplo, é, não tá legível e tá muito pequeno, tá? Então, assim, é, tá, escolher um fundo que tem uma textura que tem a ver com as cores que eu tava usando, legal. Só que o meio, o central, que é mais importante, não tem informação. Peraí. Peraí. Não, eu só, só vou conseguir olhar, só vou conseguir olhar a imagem. Aqui, esse aqui eu já falei, esse aqui, ó, tá vendo, a mesma coisa. isso aqui já corta, tá? É, e o você sabia? Tá muito maior do que a coisa mais importante, que é a diferença do serviço de gestão. De gente, você acha o mercado de afiliados? Eu sabia que vocês não iam executar, gente, o um negócio é, ao pé da letra. Às vezes vocês vão ser contratados e, o, e você vai ter que aprender um monte de coisa quando a pessoa te contratou, porque você não está pronto, você está no início do, do negócio. Mas, tipo, dois meses atuando no mercado, você pega um monte de detalhe desse, isso passa a ser coisa básica para você, tá? Então, mas para mim, quando eu corrijo vocês, eu estou aqui mostrando: olha, eu estou te dando um monte de informação que eu não consigo te dar ao longo das aulas do workshop porque não tem tempo viável para isso, entendeu? Agora esse aqui, ó, olha aqui, não tem, não tem contraste, então não dá para ler, está tá ilegível. Esse aqui dá para ler, está dentro do quadrado, mas eu não acho que está... É, como é que eu vou dizer? Para mim não tem harmonia entre esse rosa aqui, eu não acho esse rosa um rosa bacana, assim, não sei, não sei se é gosto pessoal, é o meu também, tipo, eu, eu acho essa cor aqui meio vinho, elegante, mas esse rosa bebê, muito, muito rosa choque, assim, não acho, não acho que fica legal aqui nessa composição, tá? O que mais? Aqui, ó, também não, não acho que tá legível é, o laranja com o azul, entendeu? O branco no azul funciona, o branco no laranja funciona, o laranja no, no branco funciona, o azul no branco funciona, mas quando você junta duas cores aqui, não dá tanto contraste, entendeu? É, aqui também, não, esse aqui, é, esse contraste aqui do verde com, com laranja não está legal. É, não entendi o, o avião aqui, não tem imagem minha e tal, e ainda tem a questão de não estar... No centro, né? É, eu acho que vocês fizeram confusão no que eu passei da tarefa, né? A diferença entre gestão de redes sociais e mercado. Eu falei, não, isso aqui tá certo. Não, nem todo mundo fez confusão, não. Aqui a mesma coisa. Eu gostei do estilo, então, assim, tem que teria que corrigir uma coisa ou outra, mas porque quando às vezes, quando o aluno ele faz uma tarefa, ele escolhe uma textura, ele escolhe uma fonte, ele escolhe a hierarquia, eu sinto que ele já tem uma percepção melhor do que outros alunos, entendeu? E, gente, isso se, se desenvolve como? Treinando, assistindo aula, aprendendo com quem sabe e buscando referência, tá? Porque você não precisa inventar nada. Tudo você modela, entendeu? Aqui, ó, não dá para ler isso aqui. E Mila Pado está muito maior do que isso aqui, do que a informação que é o título, Aqui tem muita coisa. Então, assim, está muito confuso também, entendeu? Então, isso aqui, eu imagino que isso seja um banner com todas as informações, mais ou menos assim, com algumas informações do que eu dei na live. Mas algumas fontes, gente, essas fontes assim mais trabalhadas, de mais difícil leitura, você precisa, você pode escolher, mas para poucas palavras. Para um título, uma chamada, um destaque. Quando você começa a escrever, mesmo que seja um mini textinho, não dá para ser um negócio muito rebuscado. Tem que ser uma letra mais de fácil leitura, porque senão fica cansativo. A pessoa acaba não lendo. Outra coisa é tomar cuidado com elementos. Usar elementos demais, com cores que não... demais também causam um ar, assim, um aspecto mais. Amador, tá? Não fiquem chateados com a minha correção. Meus alunos do Roto já estão acostumados. Eu não fico aqui dando, fazendo mico com ninguém. Assim, eu não fico aqui falando cheio de dedos. É aprendizado, né? Então, assim, quem é maduro, absorve, escuta e faz de novo para melhorar. E o mais gostoso é melhorar. Aqui também não, a, foto, não, né? a foto poderia ser essa foto aqui, mas com todo o fundo, não entendi porque que tem aqui o recorte da foto, que também não está centralizado, eu sou chata com esse negócio de centralizar, aqui é a mesma coisa, assim, é o tom do rosa esse tom de rosa ó esse aqui está legal também mas eu acho que essa sombra aqui não está sei lá, às vezes a coisa parece que você está tá, embaçada assim. Você tá, sabe que você está com óculos com um grau maior eu gostei desse banner aqui, embora... Algumas maneiras de ter sucesso como gestor de redes sociais. Então, assim, não está não com o título, né? Que a gente pedia, que era, na verdade, o título da live. Tá com... Eu, eu mudaria o tom desse rosa. Assim, eu gostei disso aqui. Sabe o que eu gostei disso aqui? Eu gostei dessa linha aqui, né? E gostei dessa imagem aqui de se dissolvendo, né? Pena que não sou eu, né? Ficaria tão bonita aqui. <risos> Aqui, lembra? Eu falei, ó, fonte diferente com neon, não dá para ler isso aqui, gestor, não dá para ler. E quando eu falo não dá para ler, é o seguinte, a pessoa não pode ficar assim, tipo, sabe? Ela tem que ser legível, bateu o olho, leu. É, marketing de afiliado é pirâmide? É, não era esse exatamente o título, mas é, tudo bem, né? E não é essa pessoa que está dando uma live não, sou eu mesmo, Tá? Aqui, isso aqui está legal, mas não está no, no formato. E aí, o que, que eu falo assim, das fontes? É legal você pegar umas fontes que são diferentes. Então, assim ó, aqui também não tem alinhamento entre isso aqui e isso aqui. Não tem hierarquia, ou seja, está tudo no mesmo tamanho, embora estejam em cores diferentes, não está não em tamanhos diferentes, entendeu? É... Aqui também não dá para ver muito isso aqui. Não entendi também essa, fo essa foto, essa imagem. Aqui também, ó, não tem contraste entre o fundo e a letra. Ó, olha aqui, olha o erro de, de, de déficit de atenção aqui. Mila, para oferecer aqui, ó, botar esse será aqui, né, em capsulox. Isso aqui também não rola, gente. Essa aqui eu já falei. Aqui, olha como o o, o, quando você usa que o preto, ele pesa, ainda mais num roxo. Tem uma aula da Fernanda, que é um bônus para quem escreveu no primeiro dia, como usar cores com harmonia. Ela fala muito do uso do preto, que a gente tem mania de combinar cor, roupa, e mania de combinar tudo com preto. E preto é uma cor que pesa. Preto é uma cor que deixa... Um, um, um, sabe tem, Existem maneiras de você usar cores escuras na composição... Que não seja preto. Esse aqui eu gostei pra caramba. Então, para mim, pronto. Foi esse o vencedor. Empatou com aquele azul lá, mas esse aqui foi o vencedor. É, esse aqui... Também... Ó aqui, ó, ó. Sangrou aqui e aqui tem um espação. Não tá alinhado. Não entendi. Esse aqui ficou muito legal também. Ah, esse eu gostei. Aqui, ó, esse aqui de quem foi esse aqui? Esse aqui... Como chamada para live, tipo, postei no meu feed para chamar para live hoje à noite. Tá legal, porque, ó, tá minha imagem aqui, live aqui pequena, tem uns efeitos aqui, eu só trocaria, colocaria isso aqui maior do que o diferença entre, tá? Colocaria o milapado aqui menor também, mas tá, tá, tá bem legal, assim, esse aqui tá bem legal. Acabei. Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Gente, meu mouse voltou a ficar ruim. Ai, caraca. Eu não sei se eu... Ah, não, não sei o que é. Tá ruim não, pilha. Pilha. É, é isso. É isso. É... Gostaram? Foi legal? Então é isso. Tá. Tá. Bom, eu termino por aqui, amanhã a gente vai corrigir o carrossel, tá bom? Então, assim, vocês vão entender que o carrossel tem muitas coisas desses mesmos conceitos, tá? De formato, hierarquia, fonte, legibilidade, tons de cores, etc. Tem tudo isso, só que o carrossel ele ainda é um pouco mais, é... como é que eu vou dizer... É um pouco mais elaborada, porque a informação encadeia ali, né? Então, tem toda uma nuance assim, para o carrossel, entendeu? E, gente, só dando um spoiler aqui. Carrossel não é mosaico, sabe? Mosaico de feed? Não. Carrossel é isso aqui, ó. Vou mostrar um carrossel para vocês aqui, só rapidinho, tá? Porque eu sou, eu sou apegada. Eu começo a dar aula e eu não quero parar. Por isso que eu passo da hora, vocês sabem. Carrossel... Vou pegar um carrossel real aqui. Carrossel, aqui, ó. Carrossel é isso aqui, né? Ó, a chamada do carrossel aqui. Amanhã eu trago os detalhes do carrossel. Aí você vai pro lado. Tá vendo aqui? Aqui, a Milena não foi tão feliz nisso aqui. Eu tenho que até mudar, falar com ela, porque não dá tanto para ler. Aqui o pontinho, ele vai chegando pro lado, mas ela usa o pontinho rosa... E os outros pontinhos são Não está dando contraste aqui, né? A gente, mesmo a pessoa trabalhando há muito tempo <coughs> com a gente, vira e mexe tem uma coisa ou outra que precisa ser ajustada, tá? Ela poderia criar aqui, deixa eu ver quantos banners são aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu ver um instante. Ai, meu Deus, Manuela aqui. Ó. Uma, duas, três, quatro. São quatro, né? Então, são quatro pontinhos. Ela poderia colocar. Quatro pontinhos, onde três são azuis e um é rosa. E o pontinho rosa ele vai andando para o lado. Tá? E aí, por que, que ela não coloca a setinha? Porque o Instagram, quando você vai anunciar as coisas, ele é muito chato que esse negócio de seta ele bloqueia, ele rejeita anúncios que tenham setas. Tá? Porque ele, não, ele, não, ele diz o seguinte, você não pode induzir a pessoa a tomar algumas ações. Então, quando você coloca uma seta um card final, por exemplo, tipo, clique aqui embaixo e aí você coloca uma seta. Quando você vai patrocinar esse post, você é rejeitado. Tem uma aula liberada lá no meu canal do YouTube, para quem está com os estudos em dia e quiser ir lá, tem uma aula lá liberada dizendo o que não fazer nos criativos para seus anúncios não serem rejeitados. Então, vocês que vão trabalhar criando banners, muitas vezes os anúncios que os, os seus especialistas vão fazer nos posts, eles são rejeita, rejeitados porque vocês colocam imagens, colocam setas, escrevem coisas nas legendas que, pela política de anúncios no Facebook, não são permitidas, tá? Então, assim, eu fiz um compilado de coisas que normalmente é, pegam, né? São rejeitados nos anúncios para vocês não fazerem, tá? E aí eu falei, o post em carrossel é isso, é esse que é em um único post, tem vários slides, você vai passando a informação através dos slides. Qual é a vantagem em relação a, a você fazer um post que é uma imagem e escrever na legenda? É como se você, fizesse, você entregasse um conteúdo num formato mais dinâmico né no carrossel e num formato mais é, em resumo, sabe? e resumo e ilustrado. E o carrossel, quando você... Você vê um carrossel no Instagram, por exemplo, você segue uma pessoa, ela faz muito post em carrossel, né? Aí vai aparecer para você no seu feed a primeira imagem daquele post em carrossel. Aí você vai passar, você vai fazer um monte de aqui. daqui a pouco você não curtiu, você não interagiu com aquele post. Se você não interagir com aquele post, muito provavelmente, esse post vai aparecer para você mais uma vez ou mais duas vezes, ou seja, vai aparecer até três vezes, só que com a imagem de outro banner daquele carrossel. Entendeu? Então aparece a primeira imagem, tu não curtiu, não interagiu. Aí o Instagram vai mostrar no seu feed de novo outra imagem daquele carrossel. Aí você não curtiu, não interagiu, ele, ele pode mostrar até pelo uma, ter uma terceira vez. Entendeu? Então, quando você faz um post carrossel, é, além das pessoas salvarem, além das pessoas compartilharem, além de ser um formato muito atraente... É, o Instagram mostra aquele post, aquela publicação, mais do que uma vez Sendo assim, aumenta a sua chance A chance do seu seguidor engajar com, aquele, com aquela postagem Aí torna-se uma postagem muito mais poderosa do que um banner simples Deu para entender? Por outro lado, muitas vezes o banner simples Ele é mais compartilhado, por ser simples, né? do que um, um carrossel ah, são, gente, são, são nuances, são coisas que eu vou sacando assim, só de ver de trabalhar com isso. Não fiquem preocupados, vocês não são obrigados, não exijam de si mesmos de absorver tudo de uma hora para outra. Vários alunos do Rota 6 acabaram de entrar, acabaram de fazer todo o curso de formação, e o próprio curso de formação ele é bem extenso, com muita informação. Todas elas, ela, muitas delas, participaram de novo das aulas da jornada, e aí, das aulas da jornada, das aulas do workshop, e as aulas do workshop, muita coisa, eu já tinha passado na jornada, que foi o curso introdutório anterior que elas fizeram, né? E elas viram de novo, só que aí quando ela vê de novo, ela vê com outro olhar, eu trago outros exemplos, você vem já com uma bagagem, e aí a percepção é diferente, entendeu? Então, não se cobrem de, de absorver tudo que eu estou falando para vocês em uma semana, que é coisa para caramba, agora tá? Vocês vão pegando com o tempo. Mas, ó, estudar isso é uma delícia, tá? Só digo isso. A gente se vê amanhã, tá bom, meninas? E menino, né? Que eu acho que só tem Alan aqui. Deixa eu ver se tem outro menino aqui. Não sei, acho que não tem, não. Ah, eu vou mostrar vocês nos stories. Eu vou mostrar vocês nos stories. Calma aí, abre a câmera aí, abre a câmera aí. Abre a câmera aí. Quero todo mundo de câmera, aberta tô vendo Bianca não, tá me ignorando. tá todo mundo se ajeitando, tá todo mundo se ajeitando. Ai, pronto. E aí, galera, olha esse povo aqui que abriu o Zoom só para aparecer nos stories. Vocês gostaram da avaliação aqui da correção dos banners? Foi bacana? Foi legal? Faz com a cabeça, faz um tchauzinho, fala que foi maravilhoso, manda um coraçãozinho. Eu, hein? Ah, e tem, um, tem um sinalzinho, a Mari mandou aqui um sinalzinho e tudo mais. Isso aqui já é um esquenta para Rota 7. Mas o Rota 7, o grupo já está pegando fogo, o grupo no WhatsApp. Daqui a pouco eu vou lá. Beijo. Obrigada, tá? Tchau, tchau.